sempre me identifiquei bastante com a odontologia. Foi uma área que sempre me chamou muita atenção. Mas como não tinha na Serra Gaúcha, eu acabei optando por outro curso. Quando abriu a odontologia, de imediato, eu resolvi trocar. São 103 consultórios odontológicos completos montados, onde os acadêmicos têm as suas práticas clínicas do aprendizado de odontologia. É evidente que a teoria sempre é importante e necessária. Os acadêmicos também têm isso em nossas bibliotecas, muito bem montadas, com os livros todos que são necessários. Mas a prática dessa vivência odontológica é extremamente importante. É diferente dos outros cursos, porque às vezes tu entra, aí tu fica só no teórico, no teórico, e não acaba vivenciando, não tendo aquela experiência que deveria ter. O aluno, então, tem a sua vivência teórica agora na frente de um primeiro paciente, de um segundo paciente, na sequência de seus pacientes. E ele executa, então, com propriedade, com qualidade aquilo que ele se preparou antes em um laboratório, com simuladores ontológicos, com um boneco que simula o paciente, com os instrumentais, equipamentos, materiais. A convivência é muito boa, os, uh, os professores estão sempre do lado, sempre te apoiando. É como uma parceria, como uma amizade. Está sempre muito próximo da gente. Estão sempre junto contigo, te passa uma segurança. Mais de 90% dos professores têm estrito-senso, são mestres ou doutores. Isso qualifica muito a qualidade de nossa aula, né? de nossos ensinos, nosso aprendizado do acadêmico. Nossa radiologia é uma radiologia digital, a primeira no país onde nós temos essa tecnologia tão avançada porque a qualidade da imagem é muito melhor em relação à analógica e ela também preserva o meio ambiente porque não usa mais aquelas químicas tão pesadas para esse uso. Formamos um profissional generalista. esta é a palavra que é importante e essa é a formação principal do acadêmico. Então, ele sai formado cirurgião dentista, apto a executar qualquer uma das 19 especialidades. O curso de Ontologia da Serra Gaúcha é um curso que está crescendo rapidamente. Ele, nesse momento, é um dos melhores cursos do Estado.